Mensagem evangélica O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu Ele quer o teu lugar Ele se alegra mais quando você cai Do que quando ele levanta Ainda assim, há um propósito na inveja O que vai te colocar na história não é se entrar no trono de faraó É perdoar quem te feriu É alimentar quem te invejou porque essa é a diferença de quem serve. Ali.